pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda E hoje o vídeo é o vídeo da confecção das nossas peças de Natal Pra quem me acompanha já viu aí que eu recebi lá da Rosa tecidos e aviamentos Vários tecidos e aviamentos, né? De estampas natalinas E como a gente combinou lá no vídeo, a gente vai fazer então algumas coisinhas aí de artesanato pro Natal, Tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é que, meninas, não tem segredo nenhum, tá? Muito simples. É aquele tecido que ela me enviou, que era o maior, lembra? É um tricoline, olha, a estampa dele. Esse daqui era o maior. Então, o que, que eu fiz? E ela me enviou essa fita aqui. Lembra que eu falei que eu ia usar... Eu sim, ó, não deu pra eu colocar aqui nas laterais, mas o que que eu fiz? Nas laterais eu deixei sem. Então, eu apenas, ó, passei uma, uma costura, passei na overlock em tudo, tá? E aí eu vim aqui, olha, e co costurei em cima, tá vendo, olha? Esta fita aqui em toda a parte superior e na parte inferior. Então, olha, ficou desta forma aqui na parte superior e na parte inferior. Nas laterais ficou só a barrinha, tá vendo, olha? Que não deu para pôr. Então, essa toalha aqui foi a mais simples, né? Não precisa nem mostrar costurando, porque olha só o que, que eu fiz, meninas. Só passei uma costura aqui na lateral e costurei a fita aqui. Se você não quiser costurar ou você não tiver máquina, você pode também fazer aí suas peças de Natal tranquilo. Inclusive, na parte do jogo americano, eu vou até mostrar pra vocês que pode ser usado a cola quente, então tá aqui, olha, você vai usar uma maquininha de cola quente, a minha tá toda destruída e mesmo assim eu usei e eu vou mostrar pra vocês então, tá? Se você não tiver máquina, você vem aqui com a cola quente e cola essa parte aqui, olha, da fita toda com cola quente, pode colar tranquilo que segura, Tá? A barrinha você pode fazer na mão, ou também pode virar aí com a cola quente, ou até mesmo com cola de tecido, se você não tiver máquina. Então, mesmo quem não tiver máquina, dá pra fazer esses artesanatos aqui que a gente tá fazendo, tá? Então, essa foi a primeira peça, super simples, nem mostrei a costura, porque meninas, é só uma costura reta, não tem segredo. Eu vou deixar foto... De todas as peças com a mesa montada lá no blog, tá? Então, pra quem quiser ver as fotinhas das, das peças todas na mesa, tudo arrumadinho, é só entrar no www.alfinetadasdamoda.com.br E aí, nós íamos fazer o jogo americano, certo? Então, olha, eu até alfinetei, eu vou tirar aqui os alfinetes para mostrar pra vocês como que é simples... E assim, quer ver? Olha, eu vou mostrar aqui certinho pra vocês. Você pode cortar no tamanho e nas medidas que você quiser, fica a seu critério. Se você quiser cortar redondo, você pode cortar redondo. Quiser cortar em formato de árvore de Natal, você pode cortar, fica a seu critério, meninas. É muito simples fazer esse jogo americano, tá? Eu vou passar aqui as medidas que eu cortei pra vocês. Mas vocês podem cortar na medida que vocês preferirem, tá? Para cada jogo americano, como ele é dupla face, você vai precisar, então, de duas partes de tecido de 46 cm por 37 cm. Eu cortei nessas medidas o meu jogo americano, mas você pode cortar na medida que você preferir. E aí, olha, eu cortei aqui, então um retângulo nessa estampa e o outro retângulo nessa estampa aqui, olha. Então ele vai ficar dupla face. Eu vou poder usar ele dos dois lados, tá? Você pode fazer aí, se a sua casa se a sua casa tiver bastante gente, você pode fazer quantos jogos americanos você quiser. Eu fiz dois só, porque só eu e meu marido, então, eu só fiz dois jogos americanos. Mas você pode fazer a quantidade que você tiver de pessoas na sua casa. Olha aqui, aqui eu usei a cola quente, tá? Então, olha, tá cortado aqui. Antes de costurar, o que, que eu fiz? Eu peguei a fita que ela me enviou, tá vendo? E vim aqui com a cola quente... E coloquei aqui em toda a parte inferior aqui, e fiz um lacinho também, colei com cola quente, isso antes da costura. Depois da costura, vai outro, deste daqui aqui embaixo, que é esse daqui, mas também vai tudo coladinho, com cola quente eu vou colar com vocês, mas é só depois de tudo pronto, tá? Então, eu vou cortar os retângulos, certo? Daí, eu vou colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido. Aí, eu vou dar algumas opções agora para vocês. A minha mesa é uma mesa de vidro, tá? Então, o que que acontece? Quando você vai colocar alguma coisa quente sobre a mesa, você sempre tem que colocar aqueles portas-panela, sabe? Aqueles suporte de panela. Então, eu vou fazer o meu jogo americano adaptável, que dê para mim usar, quando eu não quiser usar ele como jogo americano, quiser colocar ele no centro da mesa, e colocar panelas, eu vou fazer para me poder usar dessas duas formas, tá? Então eu vou usar uma manta acrílica. Para ele ficar mais fofinho, inclusive se você quiser fazer quilt em cima disso, você pode. Eu não vou fazer, mas você pode quiltar isso daqui, pode fazer quilt livre, só para desenhar em cima que fica bonito também, tá? Eu só vou fazer assim mesmo, olha, então, tá desta forma, vocês viram que eu coloquei lado direito do tecido com lado direito do tecido e coloquei a manta acrílica sobre eles. E é desta forma que nós vamos costurar, tá? Vou virar aqui, porque é mais fácil a gente costurar do lado do tecido. E aí, você alfineta isso, deixando um pedacinho aberto em algum dos cantos, aonde você preferir, você vai deixar um pedacinho aberto. Se você não tiver overlock, você vai passar isso daqui na sua máquina doméstica e vai passar o ponto zigue-zague em toda a volta... Deixando aberto aí um pedacinho de 10 a 15 centímetros pra você virar isso. Então, você vai costurar desse jeitinho aqui, bem na beiradinha. Eu vou passar uma costura na overlock, mas se você não tiver, é só passar o ponto zigue-zague da máquina, tá? Em toda a volta. E eu vou deixar aqui embaixo o meu espacinho aberto. Então, eu vou passar toda a costura e aí eu volto aqui pra, pra mostrar pra vocês como que a gente faz os acabamentos finais, tá bom? Então, pessoal, ó. Costurei, já virei, eu vou passar, ele fica tudo amassadinho aqui, porque a gente vira ele ele fica amassadinho. Aí, aqui, o espacinho onde eu deixei aberto, eu passei até uma costura na máquina mesmo. Se você não for fazer essas partes do acabamento, você tem que fechar na mão. Como eu vou fazer esses acabamentos, então, eu fechei na máquina mesmo, não tem problema, porque não vai aparecer, tá? E agora, é tudo com cola quente. Ó, já vim aqui e já colei deste lado, vai ficar assim, Tá? Com esses dois acabamentinhos aqui nesta parte inferior, e deste outro lado nós vamos usar este outro acabamento dourado, olha que charme. Eu vou passar daí ele vai ficar certinho, eu já vou terminar e já vou passar isso aqui tudo no ferro. E aí você pode brincar, você pode usar os acabamentos que você quiser. Eu vou vir aqui, olha, pra dar o um acabamento aqui no ladinho, eu passo um pouco de cola quente e viro isso daqui pra dentro, pra ele não desfiar, tá? Tá? E como eu disse, se você não tiver máquina, você pode fazer tudo aí com cola de tecido, cola quente, dá pra fazer aí sem problemas, tá? Eu vou só medir aqui, ó, eu vou medir aqui e já vou dobrar aqui, eu vou cortar que tá muito grande. Ó, eu vou dobrar aqui já pra ficar com o acabamento certinho e na hora que eu colar isso daqui, ele já ficar tudo certinho, Agora eu vou vindo aqui e vou passando a cola quente, ó, vou passar a cola quente aqui, e aí você cola, se você quiser colar mais pra baixo, você cola mais pra cima, você vai vendo aí onde que você quer colocar e vai passando a cola, ó, e só colando ele, muito simples, se você quiser colocar mais algum outro tipo de acabamento, você pode, né, desses aviamentos aí decorativos de Natal, Fica bem bacana você usar a sua imaginação, e Natal é brilho, ó, vale a pena, fica bem bonitinho. Todos esses aviamentos aqui, essas, essas rendinhas, essas cianinhas, vocês encontram na rosa tecidos e aviamentos, e esses tricolines natalinos também, e tem muita estampa lá, esses daqui são, são só alguns do que ela, do que ela tem lá, mas no site dela tem muitas estampas, uma mais linda que a outra. Então, vale a pena você dar uma olhadinha lá no site dela. Ó, já colei. E a cola quente é bacana porque ela cola super rapidinho, né? Tá vendo? Então, deste lado fica desta forma. E aí, esta rendinha douradinha, olha... Como eu pus ela um pouquinho mais pra baixo, ela fica parecendo deste lado também. Então, na verdade, esse lado aqui pra mim é o mais bonito. Até a estampa eu prefiro essa aqui, né? E como eu disse, então, eu fiz dois. E aí, como eu usei a manta, olha como ele fica mais fofinho, tá vendo? Se você não quiser usar a manta, você só usa os dois tecidos. Se você quiser que ele dê uma estruturada, você pode usar. Você pode usar a entretela de blazer, que ela é bem grossinha, então dá um acabamento bem legal também. Como eu disse, eu usei a manta porque eu vou utilizar isso, então, como jogo americano e como porta-panela. Como eu disse, a minha mesa é de vidro, né? Então, sempre quando eu coloco panela, eu preciso colocar algo embaixo, porque eu tenho medo de estourar o vidro. Não sei se estoura, acredito que não seja tão fácil de estourar, mas eu tenho muito medo, então eu sempre uso. Então, eu fiz aí... Na verdade, além dele ser dupla face, ele também tem duas utilidades. Duas não, né? Porque você pode usar isso como... Eu também deixo em cima do meu micro-ondas sempre uma toalhinha, então você pode usar como toalhinha... Então, aí, nossa, você pode fazer milhões de coisas com uma peça só, ela é bem versátil, tá? Se você quiser, você pode pegar é, um pedacinho de tecido e antes de fechar tudo, você vem aqui, olha, um pedacinho menor, assim, ó. E coloca aqui e costura, assim, ó, na lateral, como se fosse um bolsinho pra você colocar o talher, Tá? Fica bem bacana fazer isso também, colocar o bolsinho aqui do lado e aí você coloca o talher na hora que você montar a sua mesa. Eu cortei dois guardanapinhos, olha, sobrou um rastinho de tecido, aí eu cortei e fiz dois guardanapinhos só pra montar a mesa pra vocês, tá? Então, vai ficar bem bacana, tudo estampa natalina. Então, olha, tá aqui, olha, aí, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês desse lacinho aqui que eu fiz... Esses aviamentos que ela me enviou, é bem legal. Esse aqui, ele não é tão durinho, tá vendo? Mas o de baixo, olha, quer ver quando você... Eu vou enfiar aqui o dedo entre ele, ele é firme. Não sei, ó, ele fica do jeito que eu quero. Então, quando você arruma o lacinho, ele fica um lacinho alto, fica super bonitinho, ó. Nossa, ele tá até difícil de enfiar o dedo dentro aqui, mas quando você enfia... Deixa eu enfiar a tesoura aqui só pra abrir que eu acho que eu apertei demais, aí, ó, ó, deixa eu tirar aqui que tem um pedacinho, um pouquinho de cola, olha isso, ó. ele fica fofinho, tá vendo? Ele fica do jeito que você deixa, muito bacana esse aviamento que ela me enviou, eu adorei, porque olha, quando você põe na mesa, você acerta o lacinho, olha que fofinho que fica, tá vendo? Opa! Olha, ele fica altinho. Eu adorei. Então, pra fazer esse acabamento, olha... E aí, eu fiz, como eu disse pra vocês, eu fiz dois, tá? Mas aí, você pode fazer aí quantos você quiser. Porque eu fiz dois, porque eu e meu marido aqui em casa. Mas aí, você faz aí a quantidade de pessoas que tiver na sua casa aí, que você vai montar a sua mesa aí no, no Natal. Eu também não fiz, porque eu vou, a mesa que eu montei pra vocês era mais pra vocês verem. Porque eu não passo o Natal aqui na minha casa, tá? Então, por isso também que eu não fiz, porque se eu fizesse o Natal, eu ia ter que fazer mais, porque minha família é bem grande, mas olha como que fica fofo. Então, como eu não passo o Natal aqui, eu acabei fazendo dois só pra mim e pro meu esposo mesmo, e ficou desta forma. Então, eu fiz esse jogo americano, que eu adorei o resultado dupla face, né? Olha, dá pra usar dos dois lados. Utilizei os restinhos de sobra de tecido para fazer guardanapinhos para limpar a boca. E com este daqui, que é o maior, né, que ela tinha me enviado, eu fiz então. A toalha de mesa com esse acabamento super legal aí nas laterais, tá? Meninas, foram esses os projetinhos natalinos, super rápidos de fazer. Vocês viram aí que a gente fez super rapidinho e simples. Eu, eu procuro simplificar pra todo mundo, porque eu sei que to, não é todo mundo que consegue fazer artesanato e todo mundo gosta de fazer artesanato. Então, eu simplifiquei ao máximo... Então, eu simplifiquei ao máximo pra vocês, tá? Pra todo mundo conseguir fazer. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode deixar aqui embaixo ou pode me enviar por e-mail. Tudo que eu usei no vídeo, vocês encontram no site da Rosa Tecidos e Aviamentos. Vou deixar os links para vocês aqui embaixo e lá no blog tem fotinho de tudo. Então, entra lá no blog pra vocês darem uma olhadinha como que ficou o resultado final na mesa, ok? Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado e eu espero vocês em um próximo vídeo.